A gente tem, assim, a, a, várias, né, vários tipos de, de plantas, ervas medicinais que, que, que encontram no, ao longo do caminho. Por exemplo, a gente tem inhame, né, que é utilizado muito na nossa culinária, é uma fonte de ferro é, muito importante para a gente. Tem couve, que as famílias também utilizam. Tem, a gente utiliza na culinária né, do, no, do no Vale Encantado. Vocês vão poder utilizar lá e, e provar o... O suco que é feito, né, a gente vê, tem caruru, né, aqui ó, caruru, né, faz uma comida também, que a gente faz também, produz, tem, tem mamão, tem a banana d'água, que é, chama de banana nanica, tem a laranja da terra, faz, você faz o, faz o doce, né, tira a raspa da, da casca e a própria a laranja, você tira a parte do bagaço e faz a, a, o doce de, de, de laranja da terra.